É, tô mais fazendo um teste também, né, viado E, tipo, no high elo, que precisa do aletrocutar No low elo, você estaca a colheita mais fácil, né? Deixa eu ver Esse Tipo, de cara tá forte, hein Mais fida ou bazooka, eles, gente Nossa, nós tem um, mi -fi, Dá pra fazer uma baguncinha E eu acho que esse master aí vai me invadir Ele tá de, tipo, ignite, mano e de Knight, se ele não invadir, fica ligado pra matar ele. Já passar o recado aqui. Ah, eu não tô no voice, deixa eu entravar isso aqui Salve, vambora, fi Gastaram algo aí no top? Gastou flash, vai gastar TP Aliás, já gastou TP na real É aqui Tô aqui, vai se ele demole Ele deve tá voltando agora. Ó, que... oh, acabou de tu fazer o arão de Confio, confio. Mas pode ter o um Mastery, ó, onde ele tá. tá. Será que ele nasce Diver, mano? Eu não sei se vai ter dano, tá ligado? Eu, eu tô de. Eu não tô de eletrocutar, velho. Tô de colheita. Tá? Ah, tá, tá, mata, mata, Ah, com essa castigada aí, dá voltar. Ó, o Mastery dando a volta, okay. no C Vamos jogar no Counter Gun. Vamos jogar no Counter Gun. Bora, aqui, bora, bora, bora, bora. Tô dando a volta, tô dando volta. Bora, bora, bora. Calma. Ó, oh, vem vindo, vem vindo pro Rio, vem vindo pro Rio, vem, vem, vem pro Rio. Ele vai tá aqui, ó. Cadê o Silas? Ai, eu queria pelo menos a Ele tá sem flash, mano. Tipo. Eu se o Silas pegar, a, Silas a gente mata. Tá... tá sem flash, tá sem flash. Matei. Nossa, matei no auto ataque. Olha ah, os dois pra base. Eita, ele cancelou minha mamada. Eita, cadê a Leona? Ah, você não vai sair vivo, não, doidão. Nossa, a Yumi tá solando o Guerreiro. Boa. Ajuda a puxar aqui. Só de eu estar tá roubando essa XP, rapaziada. Nível 6, mano. Ó, oh, 5 min. 5 não, né? 6 min, na real. Ah, eles tão me vendo, velho. Mas dá pra matar igual. Mastery bateu na Mi 1 que eles me viram. Aí meu ult não deu fur, véi. Fala um boneco top pra virar main, mas a Riven tá cansada. Ó o cara no out elogiando, <risos> Dudu. É ele mesmo, padrinho, Vou mandar aqui. Caralho, que doideira. Caralho, <risos> loucura. Bom dia, ô Kong. Meu amigo. Descobriram o Dudu dedo, ali, rapaz. A Qual a sua opinião sobre chamar no Risk? Como assim, velho? Se <risos> ele Ow. tá de meme? Ah, se for meme, é suave. Mano, oh, eu tô tankando a torre ainda. Ah, não bota o velho. Eu não saí do ringue, Eu reino vou tentar torre, bater cara. a torre, velho. Ai, nossa, o, o, o, o, o Guarap podia véio. dar um tapão, velho. Vamos é deitar aqui, velho. Urgot merece Prime? Cadê? acabar a live, eu vou. Pedir pro Urgot entrar na live e já vou pedir o Prime dele, filho Poucas. Não, se eu pedir antes Pode ser Vou dar Prime pro Dudu, olha lá Urgot, humilde, humilde, humilde Dá pro Kenzo Dá pro Kenzo, dá pro velho. Ah não, agora ele é seu, pô, você conquistou, velho. Conquistou não, não, o Prime do cara, não, pô, ele já, ele já te conhecia, pô, tá maluco Não, não, não, Mas não Mas se não, quiser vir de Prime hoje. aí, Urgot, fica à vontade, velho você pediu antes, você merece, velho, você pediu almeade, antes, cara, almeade. só roubei, tá ligado? Omeu, omeu, omeu, omeu, nossa, lá, lá, lá, lá, no lá, mid, lá. bora lá. Olha, nossa, bom. o cara foi pro duelo, velho. Ai, eu quero roubar a kill, Ah. Não! Me... Ô, louco! Ah! Peguei <risos> o cara de que dele. Eu ia cara. no Basterly, velho. <risos> Leona apareceu de brinde. Então... <risos> Ele não é nem louco de tá aqui, acho que ele vai estar Cuidado lá na Arongue, velho. Cuidado, gato. Nossa, o gato vai morrer mesmo. Olha! Ui! Sabia, mas também bem que eu pinquei, velho. Caralho, sapeca, velho. É, Dudu, daqui a pouco começam a vir os diamantes aí, viu, velho. Aí que a brincadeira fica difícil, <risos> velho. o diamante é um terror, velho. Eu tenho medo de diamante aí, sem sempre, sempre maldade. Pior <risos> que é verdade, né, Martinho? Porra, tá maluco. Bicho, o gato ficou pistola, velho. Eu tenho medo dos, dos diamantes do meu time, né? Nem contra, fi. Isso é louco. Realmente. Porque eu o Tava eu também sou diamante e meu sub vai ser renovado em uma hora. Humilde Ruxo. Aí o Ruxo não leva pro coração. Mas é verdade, rapaz Vocês sabem disso, velho. O diamante é o. É a nhaca do LOL, mano. É o diamante. Tipo assim, nós jogamos no prata, foi legal. Nós jogamos no bronze, legal. No platina aqui também é legal. Mas vocês vão ver a hora que nós chegarmos no diamante. O terror que vai ser, velho Vai ser só o pessoal xingando lá, todo mundo, véio. cara Mano, tá todo estranho, velho Tinha um masteri farmando o bot E o resto tá top Tá e... estranho véio. Caralho, caralho Mano, aí me deu dano nessa fight aí, velho <risos> Mano, olha onde o Mastery tá, velho Tá muito perdido, velho, coitado Mano, essa música é boa, velho. Né? 78P? acho que ele nós dá TP mid aqui, não? Ah, deram ah, FR. Ai ai ai, deixa escrever. Aí. Ali <risos> rapaziada, vambora, mais uma vitória pra cota.